E aí galera, beleza de nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera, mais um episódio de sobrevivência aqui no canal Se inscreve aí, se tá pela primeira vez, me segue no Instagram que tá aí na descrição para estar mais pertinho de mim E o meu canal secundário também tá na descrição, o canal galera, que eu vou postar é... Gameplays de outros jogos Só que eu não vou postar séries, tá ligado? Zerando jogos Porque tem muito canal assim já E eu tive uma ideia de postar Apenas os finais Então tem jogo clássico Jogo do Playstation 3 Vai ter jogo novo O canal tá começando Então se inscreve lá Se possível deixar um like em todos os vídeos que eu já postei Comentar alguma coisa para poder engajar o vídeo E também nesse vídeo aqui, lógico Deixa o seu like Comenta Comenta alguma coisa e é nóis Bom, eu tô aqui com o Michael E tá aqui a Amanda Pegando um sol E a Tracy O Jimmy não quis vir pra praia Só que, mano, olha só esse tempo, cara O tempo tá fechado Então provavelmente a Amanda vai continuar branquela E a Tracy também Porque não tem sol, galera Olha isso Provavelmente vai chover A maior decepção de você ir na praia é. tá assim, né? Sem sol. Fechada. Fechadaço. Eu não sei, mano. Provavelmente. Daqui a pouco vai chover, ó. Não tem ninguém na praia? Tem... Nossa, o que, que é aquilo ali, velho? aí deixa eu ali. Aqui na frente aqui pra ver. Nossa, mano. É um submarino. É um submarino. Será que algum. O exército tá fazendo algum. Marinha, né? Marinha tá fazendo algum treinamento aqui na praia lá, ó Dá pra ver daqui, ó Submarino lá, ó Tá vendo? Que bagulho louco, mano Nunca tinha visto um submarino aqui no GTA Apesar que tem, né? Agora, né? Bom, gente, e aí? Vocês vão continuar aí pegando sol? <risos> que não tem <risos> Daqui a pouco começa a chover, galera Daqui a pouco começa a chover Ó, como eu já previ, ó, aí, ó, ó. Começou a chover, ó Vambora, gente. Ei, vocês vão ficar aí no, no barro? Começou a chover. Vamos pegar o... Que isso, mano? Caramba, aquela... Amanda, aquilo ali nem é biquíni, velho. <risos> Cadê o carro? Vambora, mulher. Felizmente galera, a praia hoje... Aí, pula aí, pula aí. Vamos ver se a Três vai pular. Pulou também. Cadê o nosso carro? Tá aqui, ó. Você é daqueles que... Talvez alguém mora em Santos, nesses lugares que tem que tem praia aí, né? Você é daqueles que... Mesmo chovendo, você continua? <risos> Entra aí, vamos embora pra casa, porque... Moiô. O submarino tá lá, mano Vambora, vambora, gente Nossa, que som é esse? Barulho de sirene, mano Caraca, será que isso aqui é um alerta? Nossa, mano, o barulho tá muito forte, galera Cara, isso aí é Ops. Nossa, peraí, peraí que tá, tá molhado aqui o chão, desculpa Cara, isso é alerta de tsunami, mano. Vambora, gente. Vambora, vambora, vambora, vambora, vambora. O pro... próximo da praia é... É tragédia. Nossa, eu acho que eu entrei no lugar errado. Ai, meu Deus do céu. Caraca, velho. alerta de tsunami, galera. Eu entrei no lugar errado, mano. Tempo que eu não abro GTA aqui que eu nem lembro mais como é que anda nas ruas aqui. Esqueci tudo, Vambora galera, se, se for possível, a gente ó, não tem ninguém na rua, mano. Tá acontecendo? Caraca, eu entrei no mesmo lugar, acredito. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. O barulho tá tocando ainda, mano. O barulho insuportável. O cara na frente ali, mano. Vamos para uma parte mais alta, galera, que essa parte aqui é bem baixa, mano. Mano, é alerta de tsunami. É alerta de tsunami, tenho certeza, velho. Não sai dessa área aqui porque essa área é uma área baixa, né? Se realmente vai acontecer, se a gente tiver tiver numa parte alta, não vai dar, não vai dar em nada. Vamos, vamos, vamos, vamos subir aqui, vamos subir aqui. Hum. Ah, um. Vou, cara, vou, vou, vou, vou esperar, vou esperar essa sirene baixar aqui nesse, nesse, como é que chama esse negócio aqui, mano? É... Estacionamento Vamos esperar no estacionamento Estacionamento aqui, né? Vamos esperar esse, essa sirene parar, galera Aqui, aqui, ó Meu Deus, como é que sobe lá, velho? Tô falando pra vocês que eu tô sem jogar o GTA Eu não sei mais lugar Mas dá pra subir, tem certeza Até passar esse barulho aí, galera Até passar essa sirene aí Vamos ficar aqui, ó uma parte alta. Aí. Muito bem. Tá chovendo, mano. Tá chovendo. Se for realmente um tsunami. A gente vai ficar no lugar alto aqui. Eu só não vou lá pro, pro teto. Não, acabamos indo pro teto Beleza Vamos aguardar aqui, vamos aguardar aqui, galera ó. É isso aí, vamos aguardar aqui Bom, galera, a gente tá aqui ainda A sirene parou de tocar, mas Tá chovendo mais forte, mano Ó Eita, o que, que foi isso? Nossa, mano Caraca A mundo cobriu o um carro, velho Ele era tsunami mesmo nossa, e agora como é que sai daqui? Ei, peraí, peraí, peraí, peraí, Nossa, galera. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Caraca, como é que sai daqui agora, velho? Olha o tamanho das ondas, mano. Ih, caramba, tem alguém me atirando, velho. Que isso? Nossa, velho. Tá subindo aqui a onda, mano. Vai estourar o carro. Morre, morre, morre. Apareceu um cara aqui, velho, me atirando. Ai, caramba, como é que o carro não pifou, velho. Meu Deus, o cara não morre. É o um caos. Pera aí, pera aí, pera aí. E veio outro aí. Aí, otário. Ué, quer agredir minha família? É, mano, esse cara... Tô com a arma dele agora, galera. Caraca, o que, que aconteceu aqui, galera? Nossa, entra aí, gente. Entra, entra, entra, entra, entra. Como é que eu vou sair daqui, mano? Como que eu vou sair daqui? Ai, caramba, essa água vai pifar o carro. A moto ali, mano. Tá chovendo muito, cara. Caraca, meu amor. Meu amigo. Estamos ilhados. Ó, foi bem próximo do. Da praia aqui, galera. Meu Deus do céu. O que a gente vai fazer agora, mano? Nossa Vai ter que esperar, sei lá O bombeiro resgatar a gente aqui O que aconteceu, mano? Ih, tá ali, ó O submarino ali, ó Ó o submarino, mano As ondas trouxe submarino pra cá é O submarino, tem certeza, olha, olha lá Ali, ó nossa, mas ele tem que vir pra cá, velho. Se ele vir pra cá, a gente tem uma chance de subir nele e tentar sobreviver, galera. Caraca, velho. As ondas trouxeram o submarino. Mas eu não sei, mano. Não tem como. Como é que ele vai andar aqui no meio, velho? Não vai ter como não. Vai, tá, tá balançando ali, ó. Tá balançando ali, ó. Cara, se, se não chegar aqui perto, vai ser impossível. Tem ter que pular na água. E as ondas estão bem altas, mano Meu Deus, cara É o submarino, é o submarino, é o que tava lá ó. O que tava na praia Provavelmente as ondas trouxe ele, galera Cara, vamos ver se as ondas traz ele pra cá Cadê o nosso carro? Cadê o nosso carro? Vamos ver se ele tá funcionando Cara, que água? Nossa, o carro já tá um caco, mano Já perdeu o... Ah, mano, não acredito, velho Tá funcionando, tá funcionando ainda, galera Tem um farol Ali, ali, ali, ali, ali, ali Caraca, moleque Nossa, já tive uma ideia, galera Já tive uma ideia E se a gente... Mano, vai, ser... vai, dar... vai dar merda isso aqui, velho E se a gente rampar aqui, ó E cair lá em cima do submarino Vou Pegar essa moto aqui, ó Acho que a moto dá Alguém vai comigo? Aí, a se foi. A Amanda vai ficar. Pera aí, Amanda. Eu vou tentar. Não, vai ter que sair de lá. Nossa, que vai dar muita merda, velho. Eu tô vendo, eu tô vendo. Amanda não quer ficar, não, velho. Vamos. Ai, ah, desculpa, amor. Não vai chegar. Nossa, mano. A frente tá aberta. E agora? E agora? Será que eu consigo entrar nele, velho? Nossa, a velho. O que aconteceu com a Trace? Para que ela se nadar, velho. Sobe, sobe, sobe, sobe. Será que a gente consegue entrar? Conseguimos entrar no submarino. Aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Minha nossa, como é que sai agora? tô pilotando o submarino, será que dá pra ver de primeira pessoa? Vamos ver, não dá mano, ele fica bem longe Aí galera, estamos no submarino mano, a família já era Caraca, como é que sai daqui velho, mas não importa, pelo menos a tá... gente tá seguro Meu Deus. Tá saindo, tá saindo, tá saindo. Precisa sair daqui, velho. Caraca, moleque. Estamos no submarino, galera. Cons consegui entrar, consegui entrar. Não dá pra ver dentro, cara. Isso que é. Meu Deus. Cara, a gente vai ter que aguardar essa água subir, senão não vai dar pra sair, galera. Opa, tá saindo, tá saindo. Opa. Estamos saindo do meio da cidade, mano. Tem que esperar, galera, vai ter que esperar a água subir. Provavelmente a água vai subir com essa chuva, mano. Ó, a água subiu. Mas, mano, a gente não consegue andar, velho. Ele enrosca. Mergulhou, mergulhou. Alá lá olha lá, velho. Tá enroscado ali, mano. Peraí Tob! Opa, acho que consegui Tem que levantar o bico, mano Eu tô bugado Tá é enroscado <risos> Tá enroscado alguma coisa, velho Vai, submarino. Galera, parou até de chover, mas cara, eu não consigo andar com ele, velho. Ele enrosca no... no o bico dele enrosca. Sobe. Sobe. Não dá, velho. Vou ter que esperar a água baixar, mano. Aí, tá andando, tá andando. Vai, meu fiel, Ó, tá dando um pouquinho. Tá bugadaço. Bom, galera. Infelizmente, a gente não conseguiu andar com o submarino aqui, velho. Mas tamo vivo. Parou, de chover. ver. Será que sai agora? É, o submarino não foi feito pra andar... Mesmo na água, no meio de uma cidade, né? Então... Dá pra sair? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal, galera. Obrigado por assistir. Até a próxima. E fui!